Fala galerinha! Beleza? Boa tarde! Vamos aqui! Essa rua eu não conheço, nunca subi, não sei onde vai dar. Aí pensei, por que não filmar? Será fechada? Vamos ter uma referência. Garibaldi, que pode dar na Federação Gente velho, não sei Ih, velho, é fechado Não, não sobe mais Crossfit, bababá Vai, Desceu Carros, polícia que é isso? Militar da Bahia, corredoria, Não sei. A Poderosa Hot Dog. Carro subindo em faques. Hum. Hum, José Wilson. Cardiola da Silva. Então se eu continuar indo pra frente... Vou sair no Rio Vermelho. <risos> tá na hora de fazer a volta. É ali, é o que salvo. Vamos fazer a volta. Vamos aque plantinho, aqui pro cantinho, deixa o pessoal passar. Olha lá, galerinha, eu vou dar minha metida aqui de vez. Olha lá, vai lá, vai lá. Passou, passou, passou. Vamos lá. Bem, bem, bem, chegando na boate. Todo mundo louco. Vamos ah, Cadeal da Silva, velho. Sabia não. Eu, hum, peraí, velho Ou eu tô pegando o caminho errado agora aí record Centro, não, dá certo, tá certo, tá certo A bússola agora aqui bugou Aquela dúvida, tá subindo ou tá descendo É porque eu passo aqui já por baixo Vamos variar né, o caminho hoje, né? Porque, pô, todo dia é a mesma coisa. Chato pra caralho. Reduzir, né? Direita. Fiat Coupé. É legal que acabo conhecendo outras unidades da UFBA, pelo menos aonde geograficamente elas estão, né? São Lázaro Comércio, é isso aí, Comércio. Opa! Eu tô em casa já, Eu conheço, agora claro né, estendi meu, meu percurso, conheço, Eu, segura Apai, cachorro é foda, velho. Cachorro, cachorro atravessa na faixa, velho. Véi, eu pago o pau pra cá. Eu não gosto de gato, não gosto, não gosto de tipo. Se for pra ter um animal, não teria um gato. Mas eu teria um cachorro. O cachorro atravessa na faixa, negão. Vira aí. Foi que houve? Santa Casa, Cemitério, Campo Santo. Vixe, pra quem não conhece que é o cemitério Campo Santo? Vixe oh, o velho. Segura no freio Fundação José Silveira A nossa Esquerda Bom, pra lá eu não sei, mas não vai ser dessa vez que a gente vai descobrir. a oh, outro sinal vermelho, velho. Acá estou eu comendo mosca. daqui tem é, não, eu tenho Vira e mexe, eu caí em uma blitz aqui. Vezero. Aqui que rolou um acidente. Cara, acho uma mulher, né? Tomar uma porrada de um ônibus. E aí o carro invadiu o ponto, acho, acho que foi isso. É, Boeiro fundo. Sexta-feira, Campo Grande, Boemia. CVC Vou apertar é de hora pibete o caminhão, sé, fechou tudo aqui. Botarem um radar aqui vai ser uma merda ele fora para dentro mas tinha um radar aqui velho, tiraram câmera, posto, poste, poste vazio, poste, poste, poste, vazio, poste vazio, papapá, tiraram Vagem do Bufinho 2019, a FEC te movimenta e engarrafa tudo e fecha o comércio. E a cidade de na xixi e fica tudo engarrafado. Pera aí, velho. Sem não, a dá pra estar aqui. Espera aí. Não tá não. As câmeras da prefeitura. Aqui é a Praça Riachuelo. Frente e é a praça das mãozinhas, né? Aqui tem radar Olha, o ó, baixinho, pequenininho, com que não quer nada embaixo da marquise na sombra. Peral, aqui que carro não gosta, não Qual oportunidade. Ai, perdi. ter entrado ali, entra aqui. Bah. E aí CB? Vamos mostrar porque a gente tá aqui. Vamos mostrar a gente, a gente é piloto porra. Isso é mais um moto -táxi. Oh meu Deus, sai daqui frente, vai. Tchau. Como meu tio Pô, meu Como é que é? Como é que Ah, o outro olhando o celular. O outro como vai comendo no meio-fio, meu Deus do Céu. A até tocou. Porra, olha, terei As Ives. É azul? Não, é a... Cinza com... Cinza com verde... Não é, é só toda cinza mesmo Pô, eu levo a pé da porra nesses caras Presto de serviço, mototáxi, nananana. porra, até que os caras me decepcionam, velho E aí? É aqui mesmo, velho. Só tem esse caminho. Bora. O barco é que a gente tem que encerrar o vídeo que tá ficando comprido. Seguei o caminho errado, peraí. Deixa eu dar uma puxadinha para trás. Valeu! Fui jogando para fora, para fora, para fora. Saí. Saí toda. Vamos encerrar na baixa do fiscal. aqui na frente, né?